transtornado um irmão incriminou o outro e contou detalhes que estão auxiliando a polícia delegada diz que imagens mostram envolvido na cena do crime Rio. Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, DHNSG, já sabem que Lucas dos Santos, de 18 anos, um dos filhos adotados pela deputada federal e pastora evangélica Flor Delis, e pelo pastor Anderson do Carmo de Souza, foi um dos executores do assassinato dele ocorrido na madrugada de domingo. E que um dos mandantes do crime foi Flávio Rodrigues de Souza, de 38 anos, filho biológico de Flor Delis. Ambos foram presos na segunda-feira. Flávio de Souza tinha um mandado de prisão pendente por violência doméstica e foi preso durante o sepultamento do corpo de Anderson no cemitério memorial de Nicterói, no bairro Laranjal, em São Gonçalo. Já Lucas foi preso no momento em que prestava depoimento na DHNSG. Contra ele, havia um mandado de apreensão por tráfico de drogas quando ele ainda era menor de idade. O motivo do crime seria uma traição de Anderson, que estaria mantendo uma relação amorosa extraconjugal. Ao prestar depoimento, Lucas se contradisse e teria decidido confessar o crime e acusar Flávio de ser um dos mandantes depois que policiais mostraram imagens de câmeras de segurança em que ele aparece na cena do crime. Transtornado, Lucas incriminou Flávio e contou detalhes que estão auxiliando a polícia na investigação do crime. As imagens são ótimas, comentou a delegada Bárbara Lomba, titular da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo na segunda-feira. Flávio Rodrigues de Souza passou mal na manhã desta terça-feira, após sofrer um aumento da pressão arterial. Uma ambulância foi chamada. Foi o segundo atendimento de Flávio, que também se sentiu mal na madrugada. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público do Estado, entrou no caso que investiga a morte do pastor evangélico. O promotor Sérgio Luiz Lopes Pereira foi à Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo e disse que o GAECO entrou nas investigações. Ele tem uma reunião marcada com a delegada Bárbara Lomba e com policiais que participaram da investigação. Casal saíra para jantar O casal saiu na noite de domingo para jantar no restaurante na praia de São Francisco, na zona sul de Niterói. Em seu relato a policiais militares, Flor deles disse que na altura do McDonald's ainda no bairro de São Francisco percebeu que o casal estava sendo seguido por homens em duas motocicletas. policiais investigam ainda a participação de outras pessoas no assassinato do pastor evangélico Anderson de Souza. Flávio Rodrigues de Souza, à esquerda, de óculos e com mangas compridas, de 38 anos, filho biológico de Flor Delis, está sendo acusado pelo irmão de ser um dos mandantes do crime. O corpo do pastor Anderson Carmo Souza, marido da deputada federal Flor Delis, PSD, morto na madrugada de domingo, 16, pouco depois de voltar para casa, em Niterói, região metropolitana do Rio, tem 30 marcas de tiros no total. A informação consta do laudo do Instituto Médico Legal, IML. Das 30 perfurações, a maior parte está concentrada na região da virilha e das coxas, nove no total. Outros oito tiros foram dados na parte do peito, e a análise permitiu também identificar um tiro dado junto à orelha direita do pastor Anderson, a curta distância, o que para os investigadores indicaria que o criminoso tinha a intenção de matá-lo, Segundo o perito, o exame apontou 30 perfurações irregulares no corpo do pastor. Devido à multiplicidade dos disparos não foi possível determinar quais lesões seriam de entrada e quais seriam de saída, escreve o perito.